Outra regra que está mudando e que pode ser votada amanhã no Senado e que é de novo para a gente ficar de olhos muito abertos é o Senado Federal mudando as regras eleitorais. E como esses políticos, gente, continuam, queridos, só pensando neles, meus amores... Não mudou nada. Já estão ali modificando as coisas para favorecer a si próprios. Claro que é o que eles sempre fazem. Por exemplo, aumentar o fundo partidário. É dinheiro nosso, público, que vai para os partidos. E eles estão querendo também não só aumentar como se estivesse sobrando dinheiro no país, porque para a ciência não tem, já falamos disso aqui. Para bolsa de estudos não tem. Agora, para dar dinheiro para partido fazer politicagem e campanha? Tem? Não é possível, não queremos. Queremos dar dinheiro para fazer campanha política? Não queremos. Hoje temos a internet. É ligar o celular, amor, e falar. Não precisa de milhões. Não é verdade? Só que, claro, como eu disse, eles estão defendendo o interesse de quem? O seu? O meu? Claro que não, meus amores. A velha política continua ali, firme e forte. Firme e forte. E sendo praticada por quem entrou. Porque quem entra gosta da mamata, meu amor. Acabou a mamata? Ah ah! ah. Acabou não. Gostam da mamata. Gostam de ter carro, motorista, assessor. De chegar e ter mesa reservada no restaurante. Gostam, meus amores. O poder corrompe, queridos. Então abram os olhos. Não criem políticos de estimação. O poder corrompe. Ouçam o que eu tô falando. Já tive experiência, já trabalhei, já fui repórter em Brasília. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Então, muita atenção. Isso deve ser votado amanhã no Senado, inclusive, não só aumentar o fundo partidário, como também aumentar a, as regras sobre onde você pode usar esse dinheiro para que você pode usar esse dinheiro. Por exemplo, eles querem que o fundo partidário, dinheiro nosso seja usado para pagar advogado no caso dos partidos serem acusados de alguma irregularidade. Quer dizer, além deles te enrolarem na irregularidade, nós vamos ter que pagar o advogado para eles se defenderem. É um absurdo. E não só isso. Ah, prorroga o prazo para prestar contas. Então eles podem ficar mais tempo para prestar contas das eleições. E mais tempo também depois, outra regra que eles querem mudar, para corrigir as contas. Ah, eu me equivoquei. Ah, me equivoquei, me enganei. Eles vão ter mais tempo para corrigir isso. Ou seja, se forem pegos, eles ainda vão, tar, vão estar dentro do prazo para falar, ah, foi um engano. Eu não quis enganar. Gente, olho aberto nesses caras, nós estamos no mesmo barco. Essas brigas que ficam criando são tão ridículas. Porque esses caras estão rindo da nossa cara. Estão rindo da nossa cara. Continuam lá dentro fazendo o que eles querem pro bem deles e pro bolso deles. Abre esse olho. Abre esse olho.